Vamos falar sobre o primeiro produto de equilíbrio. Não sei se vocês sabiam, mas é um desodorante. Ele é feito com copaíba, bicarbonato de, de sódio, óleo de coco de babassu, amido de macaxeira e óleos essenciais. Ele é um desodorante que ele é muito especial, porque ele evita que as bactérias se proliferem nas axilas, portanto, não tem mau cheiro. Você passa de dia até a noite, mesmo fazendo exercícios físicos, ele ainda está bem, você ainda está com um odor agradável. Se precisar, você pode passar outras vezes, tá? não tem problema. Ele não tem alumínio, não tem, não tem também antitranspirante. Isso significa que é um desodorante totalmente natural e preparado para você usar para a família inteira. Para grávida, para crianças. Ele é excelente. Ele é meu queridinho, tá? Então, prova que vocês vão gostar.